Vamos ver agora um outro grande mistério para muitos programadores de PHP, que é uma ferramenta simples uma vez entendida e bem poderosa para quando é necessário, que são os que eu chamo de nomes dinâmicos. É, eu tenho aqui nome opa, desculpa, variável nome dinâmico, nome variável. Eu tenho aqui eco, nome. E o que que vai imprimir na tela? Um erro, um nome dinâmico ou variável? É grande maioria das pessoas, nesse momento aqui, elas não acertam E aparece na tela nome dinâmico Mesmo eu tendo mandado imprimir nome, que é variável Se eu botar apenas um cifrão, aí vira variável O que acontece aqui no PHP? Quando eu boto dois cifrões, o que, que o PHP faz? Ele pega o valor dessa variável daqui e substitui aqui então eco variável tá é isso é uma ferramenta muito poderosa para quando você por exemplo vai fazer um, um... criar variáveis de forma dinâmica né então você pode criar variáveis de forma dinâmica e receber variáveis de forma dinâmica. Então, por exemplo, dependendo do que a pessoa está fazendo, ela pode, você pode fazer a integração com JavaScript mesmo e ela criar campos de formulário é, com um clique lá no JavaScript. Esse campo de formulário vai ser criado dinamicamente, você não sabe quantos vão ser criados e eu posso ter mais de um campo dinâmico que eu posso criar é, criar dinamicamente e aí eu não sei, eu vou receber 20 campos de formulário e eu não sei quantos é de um, quantos é de outro e aí esses nomes tem que ser feitos de forma dinâmica e você cria de forma dinâmica o campo e pode receber ele também de forma dinâmica e muitas outras situações que você pode usar isso daqui e então esse nome aqui ele poderia ser construído com um autoincremento, que a gente vai ver lá na frente, e usar isso aqui. É bem simples, você vê dois cifrões, é porque é um nome dinâmico, e ele está usando o valor dessa variável para chamar a variável de fato que ele quer chamar.